Salve galera, mais um Dayote no Canadá começando pra vocês. Hoje é o primeiro vídeo que eu vou fazer nesse meu novo escritório, nessa nova fase. Vamos conversar sobre isso, muita coisa acontecendo, muitas diferenças aqui nesse canal, na minha vida, na Too E hoje eu vou fazer um vídeo de um resumão de tudo que aconteceu nos últimos dois meses. E se você não é inscrito no canal, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo. É rapidinho, não dói. Juro pra vocês que é rápido, é de graça e só faz o bem pro youtuber, entendeu? Então, deixa o seu like aí embaixo e não se esquece de também se inscrever no canal, gente. 80% das pessoas que assistem o meu canal não estão inscritas. Então, ó, já aproveita, clica no botãozinho vermelhinho, ativa as notificações, beleza? Tá preparado? Check it out. <música> começando dos começos, né, rapaziada? Faz pelo menos aí um ou dois anos que eu não posto vídeo aqui no canal. Agora já tem alguns vídeos aí da minha viagem de volta de Montreal pra Vancouver. Sendo que muitos de vocês devem estar, tipo, confusaços com o que aconteceu, por que, que eu tô voltando de Vancouver pra Montreal, se eu já não tava em Montreal, sabe? Tipo. Vamos lá, vamos explicar. Vamos vamo explicar. Fazia muito tempo que eu não postava aqui no canal. É, a grande maioria de vocês me segue lá no Instagram. Então, quem me segue lá no Instagram, inclusive, Deoteiras, aqui embaixo no Instagram, o mesmo nome do canal, o canal mudou de nome também, né? Era, era Deote no Mundo, agora mudou pra Deoteiras, pra gente poder manter o mesmo nome no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, ainda vai lá que eu faço updates quase que diários. Quase que diários não, eu faço updates diários. E eu fico fazendo aquele monte de storyzinho, assim, sabe? Então, então aproveita e já, já me segue lá, beleza? Então vamos lá. Eu e Paulo estávamos morando aqui em, em Montreal, né? A gente veio pra cá pra fazer um projeto uh, de ficar pelo menos uns três meses aqui em Montreal, né? A ideia é que a gente fosse ficar pelo menos três meses por aqui só pra fazer conteúdo mesmo e depois ir embora pra Vancouver. Acabou que a gente se apaixonou pela cidade, a gente se apaixonou muito por aqui, uh, tanto por Montreal, por Quebec City, né? O Quebec no geral, cara, a gente gostou muito daqui. Eu acabei me descobrindo, assim, no Quebec, uh, uma cidade maravilhosa que é Montreal, cheia de vida, cheia de coisa pra fazer, vida noturna, bares, restaurantes e essa correria do dia-a-dia -dia que eu basicamente gosto muito, eu gosto muito dessa correria do dia-a-dia -dia aqui em Montreal, eu particularmente gosto muito da minha vida aqui em Montreal, eu gosto do Rush daqui e eu vou falar também do downside disso. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre as diferenças de Montreal e Vancouver, mas vai ficar um pouco pro futuro. Então vamos, vamos voltar e vamos focar aqui no assunto, porque vocês estão ligados que a TDAH do menino aqui... Complicado. Inclusive, vai ter vídeo sobre TDAH também. Meu Deus, eu preciso fazer muita coisa. Bora, vamos lá. Acontece que. De alguns anos pra cá, a gente já não... A gente já não tava mais sentindo que a gente tava fazendo bem um pro outro. Então, uh, nessa volta pra, pra Vancouver, né? A, a decisão de voltar pra Vancouver foi dela, né? Foi da Paula. De sair de Montreal, de voltar pro lugar que ela amava, o lugar que ela mais gostava. Eu, eu nunca tive muito on-board com essa ideia, assim, sabe? Eu não queria sair daqui, eu não queria voltar pra Vancouver. Eu, eu sentia que meus amigos já não... Assim, não eram meus amigos e... e... E aqui eu tinha alguns amigos que... né Eu tenho um amigo meu que é meu amigo há muitos anos. Então, pra mim, eu me senti um pouco mais confortável aqui em Montreal. Mas decidi ir. E durante a viagem, uh, aconteceram alguns, algumas coisas que... Enfim, não preciso comentar, não quero comentar. E na chegada em Vancouver, eu acabei conversando com ela, a gente acertou alguns pontos e a gente decidiu que seria melhor se a gente se separasse, né e aí nessa separação eu acabei voltando para Montreal, né, que era justamente o que eu mais queria fazer, que eu queria ficar por aqui mesmo, e enfim hoje estou solteiro 31 anos <risos> morando em Montreal, no meu próprio apartamento, que é, na verdade, a primeira vez na vida que eu estou fazendo isso. Tipo, morando 100% sozinho e solteiro, né? Pra quem acompanhava o, o, o conteúdo dela e o meu uns meses atrás, sabe que a gente mudou de apartamento pra, pra ficar em apartamentos separados, né? A gente já não tava é, conseguindo ficar junto mais da maneira que a gente conseguia. Então, assim, eu não tava solteiro, né? Então, agora, tendo um apartamento meu, com dois quartos, solteiro e a Cissa, né? Então, é uma coisa totalmente diferente pra mim. Tá sendo uma experiência muito top, na verdade. Tá sendo uma experiência muito gostosa de ter. Eu tô gostando das minhas coisas, eu tô aprendendo a conviver sozinho. Ó. O cenário não muda muito, né? Eu tô aqui com esse meu... Com esse meu negocinho aqui. A, as, as minhas nerdices atrás, meu, meu teclado. Então, assim, algumas coisas não, não, não mudam, né? Principalmente na parte de decoração. E ainda não tá nem finalizada, tá, gente? Então... Essa parede aqui atrás ela vai ser pintada depois, vai ter um cenário bonitinho, eu vou colocar umas luzes, mas de qualquer forma, por enquanto, estamos em contenção de gastos para justamente não quebrar o banco ali, entendeu? um break the bank ali logo nesse começo, né? Então agora eu tô numa fase de reconstrução, de mudança de vida. Eu não sei se vocês agora perceberam, mas eu tô com o rosto muito mais fino, eu perdi 22 quilos. Eu tô fazendo academia, eu saí de 135 quilos pra 115... 100 e de 13, na verdade, agora. Então, assim, muita coisa tá mudando pra mim, né? Nessa separação, ela ficou com a, com a maior parte dos móveis, eu trouxe as minhas coisas. Vendemos algumas, fizemos a separação, fizemos a divisão, como teria que ser. A Twizy ficou comigo, é, já vou falar um pouco sobre a empresa também e o que, que tá acontecendo com ela agora. Então assim, foi uma separação, não diria tranquila, porque não foi da maneira como a gente esperava, da maneira como eu gostaria que fosse, mas hoje em dia a gente se dá bem. Hoje em dia, assim, dois meses depois, depois de ter passado esse furacão todo, tá tudo certo entre eu e ela, tá tudo ok, desejo melhor pra ela, e é isso. Então, passado dessa fase, se você quiser saber mais, Sobre isso tem vídeo lá no canal dela lá também, vocês vão lá e vem lá ao lado dela também, beleza? Tamo junto, e é isso, sobre esse assunto. Vamos falar um pouco sobre a Tweezy. A Tweezy Travel foi uma empresa construída por mim, logo ali quando a gente tava na Austrália, logo depois de ter acontecido muitas coisas ruins com uma outra agência que eu trabalhei, né, uma agência que eu fui contratado para poder abrir o mercado brasileiro, a gente fez a abertura da Tweezy, e a Paula, claro, esteve comigo no, no começo, né, ela me ajudou a, a abrir a empresa, é, toda a parte visual, site, logo, design, etc. Então, assim, eu agradeço demais pelo, pelo tempo que a gente passou junto, principalmente profissionalmente, acho que foi uma coisa... Muito positiva para nós dois, né? Então a Twizy conseguiu dar pra gente viagens, morar num lugar bacana, comprar um carro bacana. A gente conseguia tocar nossa vida da maneira que, que dava, né? Não eram sempre luxos, não eram sempre flores e tudo mais, como todo mundo acha, que a gente é milionário, que a gente é rico, etc. E... Não. É... Nós somos pessoas normais, como qualquer outra. A diferença tá no poder de compra do país, né? Mas enfim, então a gente tava conseguindo tocar a nossa vida. A Twizy sempre foi, sempre vai ser o meu bebê. É... E a Paula também, com certeza, tem muito carinho por todo o trabalho que ela desempenhou. E a Twizy é muito agradecida também por todo o tempo que, a, que ela desprendeu aí, é, pra ajudar a empresa a crescer e tudo mais, tá? Então assim, pra, pra todo mundo que me pergunta e tudo mais, essa separação ela já foi, já foi resolvida, o que, o, que teve, o que foi pago... O que tinha que ser pago já foi pago, os dois estão contentes com isso, e é isso, né? Agora ela tá tocando os projetos dela, eu vou continuar tocando os meus. E eu queria dizer pra vocês que a Twizy continua sendo... Uma empresa de intercâmbio, uma agência de intercâmbio, da maneira como eu envisionei lá no começo. tá? Então a gente continua vendendo intercâmbio, a gente continua trabalhando com 25 países, a gente continua tendo mais de 4 mil contratos com escolas ao redor do mundo. tá? É, algumas coisas mudaram, então agora eu dei uma diminuída no time para poder replanejar, reconstruir, refazer a nova marca da Twizy e reforçar a marca da Twizy no mercado de intercâmbio de uma vez por todas. Então agora a gente tem um time de marketing trabalhando com a gente, tem um time de tecnologia trabalhando com a gente, tem muita novidade, tem um aplicativo que eu tô pensando em fazer pra vocês, tô pensando, já está em produção, na verdade, esse aplicativo, que eu tenho certeza que vai mudar a maneira como as pessoas fazem intercâmbio e como elas acompanham o processo delas de intercâmbio também. Enfim, vai ter muita, muita, muita novidade. É, a Twizy hoje mudou um pouco a cara no esquema de franquias, né? Então a gente hoje não tá mais oferecendo franquias propriamente ditas, né? Uh, um esquema de representação comercial vai ser lançado em breve pela Twizy também. Então pra vocês que pensam em vender intercâmbio, vocês querem trabalhar com isso, ganhar dinheiro com vender intercâmbio, vocês vão poder fazer isso pela Twizy uh, em breve, no futuro. Eu venho fazer um vídeo, eu venho explicar isso aqui pra vocês. É, algumas coisas que mudaram bastante, inclusive, na maneira como a gente Trabalha, até falando um pouco sobre o intercâmbio, né, e sobre a maneira que a gente faz as coisas e como você pode se beneficiar com isso. A, a Tweezy já conta com financiamento estudantil há alguns meses, e isso é uma vantagem competitiva muito grande. Não são todas as agências que têm isso. Se eu não me engano, a Tweezy é, um, é uma das únicas que tem. Então, você consegue parcelar o seu intercâmbio agora em até 36 vezes com uma taxa normal, ou até 24 com uma taxa menor de juros, ou em 12 vezes pelo cartão de crédito, e você pode ir viajar, continuar pagando. Existem. Muitas e muitas, muitas vantagens de você fazer um financiamento pela Twizy. E mesmo se você já tiver fechado o seu curso de inglês, ou seu college, ou qualquer coisa, whatever, para qualquer país que você fechou, você já fechou com outra agência, você ainda assim pode fazer o financiamento com a gente também. Então, isso é bem importante frisar. E qualquer pergunta que vocês tiverem, obviamente, vocês vão mandar aqui pra gente no TwizyTravel.com. Agora a gente tem ali um, um botãozinho de WhatsApp e um dos nossos funcionários vai responder vocês ali no WhatsApp, tirar suas dúvidas e conversar com você sobre isso para poder fazer o sonho de vocês virar realidade, beleza? Então assim, o que eu quero dizer para vocês é, a Twizy hoje tá duas, três vezes com mais planejamento, com mais estrutura, com mais escolas. Então assim, a gente tá dando uns passos para trás para poder dar vários para frente, e esses passos para frente já estão sendo dados e já estão dando resultados, já estão dando frutos. Então assim, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão acreditando na Twizy, que colocam o sonho de vocês na nossa mão, e vocês podem ter certeza que a gente vai fazer sempre o melhor pra poder atingir os seus objetivos, beleza? Então, gente, isso é sobre, é, sobre a Twizy é isso. Uh, tem algumas coisinhas ainda que eu gostaria de comentar e tal, mas eu ainda não posso falar, tem muita novidade que tá sendo planejada, e eu assim, tô aprendendo que não fale nada até estar concretizado. Então, é isso. Então assim, vou deixar só esse, esse pinte de sal aí pra vocês, entendeu? pra vocês ficarem com a pulga atrás da de saber o que vai acontecer. Mas muita, muita, muita coisa boa dá pra acontecer esse ano pra 2022 e 2023, beleza? Então, aproveita e já segue a gente lá na Twiz Intercâmbio também, arroba Intercâmbio lá no Instagram. Uh, vão ter lives agora também direto por lá. Uh, lives com escolas, informações sobre os países. Planejando uma viagem pra Austrália agora também no final do ano. Então, alô, meus amigos australianos, cadê? Cadê, meus amigos Austrália? É, no final do ano eu estarei por aí pra poder fazer mais conteúdo desse país, que eu amo demais, eu adoro a Austrália, tenho uma paixão, assim, avassaladora pelo país, e quem sabe a gente não vai ter uma temporada Austrália, uma temporada Brisbane, uma temporada Sydney, com o The na Austrália, né, como... Era no começo, né? Tenho certeza que muitos de vocês aqui me seguem desde o começo. Vocês sabem muito bem que eu comecei na Austrália, comecei meu intercâmbio na Austrália. Não podia ser diferente a minha alegria de estar voltando para o país, que me acolheu da maneira que me acolheu e me ensinou tanto durante quatro anos que eu passei por lá, né? Então, aguardem novidades, quem sabe no final do ano eu estarei na Terra dos Cangurus também, beleza? Uh, outras coisas que me perguntaram também, Deotti, você vai vender o Tesla? Você não vendeu o Tesla? Então, o que acontece? O Tesla hoje é um elefante branco para mim, né? Ele é um carro que tá me custando muito dinheiro por mês, que eu não, não queria mais pagar, mas de qualquer forma, como os juros aumentaram aqui, os juros de financiamento no Canadá para carro usado aumentou de R$3,99 para 7,99, basicamente dobrou, o preço de venda do Tesla hoje não é interessante para eu poder vender, eu perderia muito dinheiro vendendo, então o que eu tô fazendo é, cara, vou, vou continuar pagando esse negócio aqui, continuar pagando meus boletos para ver até onde dá, entendeu? Vamos, vamos fazer isso. Então, sigo com o Tesla, não vendi ele ainda. Pra quem não sabe, é um Tesla Model Y, modelo 2021, com dual motor. Então, é um puta carro. Eu cruzei o Canadá, voltando de Vancouver pra Montreal, e de Montreal pra Vancouver. Foram mais de 10 mil quilômetros, e basicamente, julho, eu passei 15 dias do mês, eu passei na estrada. Foram 10 dias pra sair de Montreal pra ir pra Vancouver, e depois mais 5 dias que eu fiz sozinho, é, voltando de Vancouver pra Montreal. Então... Foi um mês bastante complicado. Foi um mês bastante conturbado, não é mesmo? Mas o ok, que? A gente queria o que? A gente queria resiliência, né? A gente, a gente tem que continuar tendo resiliência. E é isso, é isso que eu queria passar essa imagem pra vocês nesse vídeo de mostrar que, gente, estou bem, tá tudo certo, as coisas estão caminhando. A Twizy continua a todo vapor, tá? Nunca parou, na verdade. A Twizy nunca parou. É, algumas pessoas saíram, algumas pessoas entraram. Muita coisa mudando, muitas novidades. E agora, nesse canal, a gente vai ter vídeo de terça e quinta tá? Terça e quinta, pelo menos é o que eu tô tentando fazer, vídeo de terça e quinta, e vocês são mais que bem-vindos também, deixar o comentário de vocês aqui embaixo, com temas para os vídeos, o que vocês querem ver aqui também, o que vocês esperam de mim aqui no canal, quais países eu devia conhecer, quais países vocês acham que eu devia ir para poder fazer vídeo, para poder fazer conteúdo para vocês? Deixa o comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo, muito, muito, muito, muito, muito obrigado por todos vocês que estão aqui, fico muito agradecido de ter a presença de todo mundo aqui, voltando aqui pro canal, eu tava um pouco com medo de voltar pro canal, porque eu, achei, eu achava que não ia ter view, eu achava que o canal tinha morrido, mas os últimos vídeos têm performado muito bem. Então, por causa de vocês, agora eu tô engajado em, em continuar com isso é, e fazer mais conteúdos pra vocês, tá bom? Então, gente, um grande beijo pra vocês. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito ainda. Deixa o seu like aqui embaixo, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos, se for interessante, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!